Nós amamos correr, e compartilhamos esse afeto com milhões de pessoas. Corredores mais experientes, veteranos nas longas distâncias, atletas profissionais, amadores fortes, de elite, e tantos outros milhares de corredores comuns, que correm por prazer, saúde, longevidade, emoção, e tantas outras razões que seria impossível enumerar aqui. Cada qual com as suas sutilezas, seus objetivos e sonhos. Como não amar um esporte tão universal e que, ao mesmo tempo, é tão particular? Por mais que nós insistamos em nos classificar em grupos, seja por faixa etária, pace, distância, nada disso muda o fato da corrida ser um ato solitário, individual e único. Ninguém pode viver a corrida no seu lugar. Só você pode sentir a endorfina invadindo o seu corpo. Só você pode sentir o impacto do seu corpo em movimento. E sentir o ar entrando e saindo de seus pulmões. O arrepio na largada. As dores nos seus limites. Só você pode experimentar a sua corrida. E só existe um exemplar seu neste mundo. Você é a raridade. E não precisa provar isso para ninguém. Portanto, viva a corrida como a manifestação da sua versão. Da sua melhor versão. Aquele eu que não desiste. Que se conhece a fundo. Que se respeita. Que se ama, que se importa, que transborda virtudes, Que a solidão da corrida traga a tona pessoa incrível que está assistindo esse vídeo. O mundo pode até não ver, mas vai sentir a sua presença. Vamos juntos, sempre, lado a lado, rumo corrida perfeita.